Se eu fosse pontuar a violência, eu ia escrever um livro de violências, porque a violência eu percebo que desde a hora que eu levanto eu já sofro violência, porque eu tenho que estar preparada psicologicamente o que que vai, eu vou lidar com um o universo lá fora. A gente pensar que transfobia é só violentar, não é só violentar dessa forma de ir lá e bater, espancar, jogar pedrada. Existem vários tipos de transfobia. É emprego, que é a primeira coisa, né? Acho que eu fico uns sete meses procurando emprego, assim, fixamente. Tem gente que sofre, tem gente que morre até numa cama. Coloca pra fora de casa, a pessoa não consegue concluir os estudos. Não consegue se inserir no mercado de trabalho e vai se prostituir e vai traficar. Teve uma época que eu não podia usar bermuda. Ela me forçar a assinar um documento, dizendo que eu não ia me vestir de maneira espalha na escola. Para ela, eu não sou tão especial a ponto dela se levantar da cadeira dela, e ir lá no fim do corredor e falar com o médico, que eu tenho uma situação assim especial que você tem que chamar por esse nome. Tive que ir lá no psiquiatra, consultei com ele várias vezes, para conseguir o um laudo, falando que eu era doente mental, para me poder operar. Eu chego nos lugares, eu mostro, eu explico, então a pessoa me liga, fala, só assim, oh, tem vaga, pode ir. eu chego lá e magicamente ah, a vaga soma. Eu era vítima de bullying, aberto durante as aulas. Foi muito constrangedor, muito humilhante. Aquilo ali fica dentro do seu subconsciente, aquilo ali se atrapalha numa caminhada, te, te, te, te, te, te força uma solidão, força... Nossa, uma tristeza e parecia que tinha um bicho de sete cabeças assim na né, frente dele. só faltava ela sair correndo eu pensei sinceramente que ela fosse sair correndo quando eu ia me defender da mesma maneira que a pessoa me atacava eu tinha o direito de me defender as professores me repreendiam e não repreendiam o agressor dente mental pra mim são as pessoas transfóbicas homofóbicas esses pra mim que realmente deveriam ter laudo eu tinha que entregar os documentos depois daquela entrevista né eu falei assim ó meus documentos aqui eu não vou poder te entregar o certificado de reservista, porque o sexo está feminino. É, aí eu falei para o assim, é um transexual, eu expliquei, expliquei, bonitinho para ela. Ela olhou assim, regalou o olho assim, tipo começou a tremer, ficou branca. Eu, eu assustei. <risos> ela, tipo assim, <risos> comecei com ela, falar ah, não, mas olha, não vai dar para te contratar, não vai dar, não tem como. Eu cheguei numa situação de, de, de chegar num, num, num hospital e mostrar para atendente o meu cartão com o nome social, mas mostrar a minha identidade, no sistema, puxar os dados é, do município que já pega o nome de registro, não aparece o no campo nome social, e aí eu pedi para ser identificado pelo nome, meu nome social, a pessoa não saber e eu explicar com uma calma o que, que é o nome social, porque que, por que, que eu tenho que ser identificado com aquele nome, porque é um direito meu e eu não me sinto confortável com o meu nome de registro, a pessoa entender a questão do nome social e falar comigo assim mas o médico está lá dentro do fim do corredor, eu estou aqui ele vai receber a sua ficha pelo, pelo, pelo, pelo meio eletrônico não existe um campo aqui no meio eletrônico que, que, que eu possa digitar o seu nome social então ele vai receber lá o seu nome de registro e ele vai te chamar aqui pelo nome de registro muitas pessoas trans, elas é, terminam relacionamentos, é, são dispostas de casa e daí começa uma série de tragédias na, na vida, porque a, a transfobia está inserida principalmente no, no, dentro do âmbito familiar. Você pode ver pelo fato dela ter me mandado sair de casa por um fim de semana para poder receber a família dela. Né? Ela às vezes vira para mim e joga na minha cara assim, olha, é, eu não posso mais receber os amigos Eu não, não gosto mais de receber pessoas aqui por causa de você. Teve uma época que eu não podia usar bermuda, porque a minha perna é muito peluda. É, tipo, assim, ela não, não gostava que eu usasse perguntas, ela não respeita o meu nome de jeito nenhum. Você não respeita o nome social, você ignora o que a pessoa está te informando, você a faz passar com uma situação de constrangimento e aí você causa essa discriminação e automaticamente, a partir do momento que a pessoa está so sofrendo naquela situação, você está causando a transfobia. A partir do momento que ela chega para você e fala que você está tratada seu nome social, se você não sabe, você pergunta o que, que é, você entende e aí você respeita a pessoa. Um dos trabalhos descoloniais é justamente de passarmos, enquanto grupo social, a significar as violências contra nós como violências. É, a todo tempo o sistema dizer: não, você tem que entender, sua família não aceitar o seu nome social. Você tem que entender, porque é difícil para eles. É, esses discursos que são tão frequentes nas nossas vivências, eles caminham nessa lógica de... É, naturalizar ou minimizar as violências que ocorrem contra nós. E aí tem uma outra transfobia também, que às vezes a gente não fala, a gente enxerga da transfobia no universo lá fora, mas dentro do próprio movimento. Porque eu sofro uma, uma, uma violência dentro do próprio movimento a partir do momento que eu também não enquadro nos padrões que estão determinados para uma transexualidade ou para uma travestilidade na questão desse comportamento, desse comportamento, desde a questão se eu estou com as unhas bem feitas ou não estou, se eu estou maquiada ou se eu estou com o peito na bandeja. Então a gente percebe essa transfobia dentro do próprio movimento para falar se você é mais ou menos é, mulher transexual ou mulher travesti. E eu fujo totalmente desse estereótipo. A discriminação e desumanização persistem em graus muito significativos. Né? Antes eu me percebia mais inferiorizada, com mais dificuldade de me ver no espelho enquanto uma mulher. De ver o meu corpo e me sentir bem com ele O meu corpo, ele tá denunciando uma transfobia. Meus olhares, desde a hora que eu levanto Que eu saio de casa Desde a época que eu estou dentro da, da escola Mesmo dentro da universidade Que se fala um campo aberto Que hoje eu encontro Eu tenho que lidar com as diferenças dos olhares Que vão apontar para mim Naquele campo de saber A questão é que a pessoa impõe a padronização E quer que você aceite que, que o certo é a padronização Ela quer te impor Tá, eu te chamo, você tem que parecer homem ela te impõe aquilo, porque tem que ter uma padronização. Você tem que ser ou isso ou aquilo. Isso eu vou te chamar quando quando você conquistar essa, esse, esse visual, porque é assim que eu é certo. Ela impõe aquilo. A todo momento a gente vê as manifestações culturais de transfobia, os assassinatos, as exclusões do sistema, as deslegitimações da sobrevivência. Né? Fala que tem um crime de homofobia. E na verdade, não é um crime de homofobia. 80% desses crimes são crimes de transfobia, são ou travestis ou transexuais. Que são é, assassinados brutalmente, por sinal. Nem a polícia consegue identificar, acreditam que sejam super gays, é, super lésbicas, mas na verdade não reconhece a identidade de gênero da pessoa, até para hora de morrer, formata esses dados como crime de homofobia. E até o próprio movimento LGBT, eu acho que até de, for de forma não muito correta usa esses dados para colocar como que metia uma homofobia mas que deixa mais a... invisibiliza mais a questão da transfobia é, por estado antigamente eu me identificava como transexual mas aí depois eu comparei e comecei a fazer umas reflexões quando eu usava a questão da transexualidade eu acabava violentando uma história que nós temos da travestilidade no Brasil infelizmente por causa das políticas públicas a gente precisa ter uma autoafirmação e hoje eu prefiro é falar que sou travesti mesmo para denunciar uma higienização que tem é, oculta da higienização da, é, da transexualidade dentro do universo da, da academia e dentro do próprio movimento social. Eu continuo falando que é uma população invisível e vai continuar sendo enquanto não houver uma mudança de atitude do movimento social que ainda é muito pelego nessa situação e também principalmente uma pressão dessas pessoas ter para, para o Estado reconhecer tanto a nossa condição de identidade de gênero quanto a, a nossa necessidade de se transicionar pelo SUS Eu faço tratamento pelo SUS e foi bem difícil eu conseguir marcar meu psicólogo, meu psiquiatra e meu endócrino pelo meu posto porque eles não tinham conhecimento nenhum A minha sorte é que eu tinha um contato, um amigo meu trabalhava na ouvidoria do SUS e ele me ajudava via telefone, ligava, dava bronca quando precisava dar bronca no meu posto, pedia para eles serem mais rápido e tal. Justamente por todos nós temos o conhecimento que a maioria das pessoas são despreparadas, é para isso que existem as leis, que existem as portarias, que, que, que, que existe a questão toda de capacitar esses profissionais, que é também uma carência, que é também uma carência pública, de capacitar as pessoas a entenderem que elas estão ali numa posição de funcionários, de servidores. O ápice da questão é o respeito ao ser humano, independente do tipo de ser humano que aparece ali. As pessoas têm que respeitar é o ser humano, não julgar pelo que ela é. Porque eu penso assim, a gente é igual uma capa de um livro. Primeiro você tem que ler para depois você querer avaliar. E eu acho quem somos nós para ficar avaliando ou julgando o outro. É, a gente é humano, sabe? Eu sou transexual, beleza. É, mas isso não é uma coisa assim. Eu não sou um bicho, sabe? Eu não vou te atacar se eu encostar em você, você não vai pra transexual. Ninguém vira transexual, você nasce transexual. Eu sou transexual. E muito bem, resolvido. E você é o quê? Você tá tão preocupado com o que eu sou e você sabe quem você é próximo, né, independente de ser trans, ser gay, ser negro, ser, luxo, ser ateu, sabe, tipo, eu, é uma característica minha, eu sou um homem trans, tem homem que é gordo, tem homem que é, é moreno, tem homem que é louro, tem homem que é destro, eu sou o cara, eu sou canhoto, eu sou baixinho e eu sou trans, eu sou um, um detalhe, não é um bicho com sete cabeças se elas se fundam em argumentos naturalizantes, biologizantes, para considerar que as existências trans não são legítimas, e que elas procurem repensar seus, seus, seus caminhos supostamente lógicos para inferiorizar as pessoas trans ou desleg deslegitimar os seus gêneros. Se você conseguir botar o agressor numa uma postura de é envergonhado, você ganha o resto. Fazer, na verdade, ele é o problema, na verdade, é, não é você o problema, ele é que é, ele é que não sabe lidar com a diferença. Então, se você não conseguir fazer com que ele entenda isso, que é complicado, realmente é difícil, mas pelo menos ele se envergonhar de ser um cara preconceituoso, afinal de contas, o que, que incomoda tanto a eles? Hoje? O que, que ele tem a ver com isso para ficar tão fora de si, tão a ponto de tentar ter assassinatos? E em relação às violências físicas, às brutalizações, as exclusões sociais, é, as discriminações, a falta de respeito aos normas sociais, é, as colonizações que acontecem, minha mensagem é muito simples, né? a gente está em resistência, a gente tá... vai resistir por todos os meios necessários.